Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje quero apresentar a história da Avenida Brigadeiro Faria Lima, acompanha comigo. A lei determinando a abertura da via foi promulgada em janeiro de 1968, prevendo uma ligação de 5 km entre os bairros de Pinheiros e Brooklyn, mesmo sem a Prefeitura saber a quantidade de edifícios que deveriam ser desapropriados. Segundo a lei, a avenida começaria na Praça Roquete Pinto e seguiria até a atual Avenida dos Bandeirantes, seguindo pelas ruas Pedroso de Moraes, Coropés, Miguel Isaza e Martim Garcia, alcançando, a partir daí, a rua Iguatemi após cruzar interiores de quarteirões. A lei também previa cruzamentos em desníveis com as avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e Cidade Jardim, com o Corrego do Sapateiro e com a rua Doutor Eduardo de Souza Aranha. A avenida teve sua construção iniciada na segunda metade dos anos 1960, com o alargamento do trecho da rua Iguatemi, compreendido entre o Largo da Batata, em Pinheiros, e o cruzamento com a avenida Cidade Jardim, no Itaimbibi, atual Praça Luiz Carlos Paraná, cruzando todo o bairro denominado Jardim Paulistano. As obras foram iniciadas na gestão do prefeito José Vicente Faria Lima. Com a morte deste, em 1969, a nova artéria, que se chamaria Radial Oeste, recebeu o seu nome a Brigadeiro Faria Lima. A inauguração da Avenida Deus em 28 de abril de 1970, com José Eduardo, filho de Faria Lima, descerrando uma placa de bronze. Com o atraso da entrega e o aumento dos custos, as informações constantes de uma placa conjunta do governo Abreu Sodré e da Prefeitura foram alteradas com tinta branca. Em seu discurso, o prefeito Paulo Moluf disse que poderia ter sido escrito um livro sobre a obra, com o título de Odisseia da Construção de uma Avenida. Poucos minutos após a nova via ser aberta, operários começaram a quebrar o asfalto na esquina com a avenida Cidade Jardim, em busca das tampas de ferro das galerias subterrâneas, cobertas durante o asfaltamento, promovido às pressas. Além disso, em frente ao shopping center Iguatemi haviam sido fechados buracos cujas obras não estavam prontas, que teriam de ser abertos novamente. Em poucos dias, irão reabri-los, mas, então, a inauguração já terá passado, contou um morador da região ouvido por o estado de S. Paulo. O jornal, entretanto, destacou os aspectos positivos da avenida, considerada muito boa, como a marcação das faixas em relevo, faixas de pedestres, embora nenhuma delas com semáforo, iluminação feita por postes altos, com luz de mercúrio. Os dois únicos semáforos da avenida inteira ficavam no início, da época, a Avenida Cidade Jardim, e no fim, da época, a Avenida Rebouças. Na inauguração, Maluf já falou sobre os planos de prolongamento. De um lado, até as proximidades do Ceasa, correndo em paralelo à Avenida Pedroso de Moraes. De outro, em diagonal rumo ao Corrego da Traição, atual Avenida dos Bandeirantes, que era previsto no projeto original. Esse último prolongamento, entretanto, já estava descartado, porque o prefeito pretendia entregar em breve a pista da marginal esquerda do rio Pinheiros. Já no início da década de 1970, teve início a construção de números edifícios comerciais que romperam com a antiga paisagem residencial arborizada do Jardim Paulistano, e que caracterizariam a avenida como uma espécie de segunda avenida paulista, dada a semelhança entre seus quilines. Na década de 1990, Maluf, novamente ocupando o cargo de prefeito, promoveu a extensão da avenida em suas duas extremidades. Entre o Largo da Batata e a Avenida Pedroso de Moraes, alargando a antiga Rua Miguel Zaza, e entre as avenidas Cidade Jardim e Hélio Pelegrino, já na Vila Olímpia, alargando pequenas ruas residenciais do Itaimbibi. O traçado originalmente projetado passaria pela rua Elvira Ferraz, causando a demolição de vários imóveis, porém a pressão da Associação de Moradores do Bairro fez com que a Prefeitura optasse por um novo traçado. Depois, esse traçado seria alterado para o que acabou efetivamente sendo construído. A inauguração do novo trecho de Pinheiros, com 1,38 km, até a Avenida Pedroso de Moraes, deu-se em 23 de outubro de 1995, embora ele tenha sido mantido no início com os nomes de Rua Corupés e Rua Miguel Zaza, por depender ainda de uma mudança nos cadastros dos imóveis que não foram demolidos e ainda ocupavam o que agora era a Avenida Brigadeiro Faria Lima. A construção desse trecho custou cerca de 4 milhões de reais e foram desapropriados 107 imóveis para a obra, causando protesto entre os donos desses imóveis. O trecho do Itaim estava, então, previsto para ser entregue entre março e maio de 1996, embora a Prefeitura tivesse a intenção de antecipá-lo para janeiro. Fonte do artigo Wikipédia o link está na descrição. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal. Se gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Um grande beijo e tchau.